Amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva hoje trazendo o tutorial da música Meu Louvor é Fruto do cantor Azaf Borba, ok? Bom, música aí com bastante acorde aí, bem antiga, mas bem bonita também. E para você aí que quer evoluir um pouquinho nos acordes, está cansado de tocar música com quatro acordes, eis aí um desafio aí, não é difícil, tá? Um pouquinho de treino, você consegue, tá bom? Antes da gente partir para o tutorial, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o bendito do sininho que lasca nós, tá? <risos> e deixe seu like aí, comenta de onde você está assistindo esse tutorial. Se você já ouviu essa música na igreja, esse louvor na igreja, comenta aí tá bom? E lembra aí que a cifra tá na descrição, tá aqui abaixo, tá? Tem um monte de coisa escrita e tem a cifra lá para você baixar, beleza? Bom, a música tá em Ré menor, tá? Introdução. Ré menor, Ré menor com baixo em Dó, ok? É... Sol menor com sétima, você pode fazer aqui ou pode fazer aqui, tá? Aí vai depender das suas habilidades e lá com sétima, Ré menor, Ré menor com baixo em Dó, Sol menor, Lá com sétima, dois tempos para cada acorde: um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um. Dois, três, quatro. um 2, Três 4, Ok? Entra cantando O meu louvor Ré menor É fruto Ré menor com baixo em dó Sol menor com sétima Do meu amor Lá com sétima Por ti Jesus Ré menor Lábios De lábios, né? Que confessam Ré menor com baixo em dó Si bemol com sétima maior O seu nome E lá com sétima, tá? Tá? Aqui, né? Esse si bemol Fiz ele aqui, ó. olha que interessante A gente poderia fazer aqui né? O normal é fazer aqui, tá vendo? Só que aqui fica mais confortável tá? Então tem alguns macetes Aí, tá? Então ficou ó. O meu louvor é fruto Do meu amor Por ti, Jesus De lábios que confessam O teu nome Tá vendo? Eu acorde, né, depois do teu nome aqui era sol menor com sétimo e dó vamos de novo meu louvor é fruto do meu amor por ti Jesus de lábios que confessam o teu nome aí agora vai vir um dois cinco um pra cair em fá, então vai ser um sol menor e um dó tá, então ó, é, de lábios que confessam o teu nome aí fazer ó Tá vendo aí? Isso aqui é um encadeamento, tá? Que é para você não ficar fazendo salto, né? Então, ó, você vem aqui, ó. Beleza? Então, ficou aqui, ó. Tá vendo? Ó a ideia do encadeamento, ó. Aí encadeou aqui, tá? É, essa questão de encadeamento ela se encontra dentro do curso lá mais explicado, beleza? link aí na descrição então você fez essa primeira parte tá, o meu louvor é fruto repetir aqui para finalizar do meu amor por ti Jesus de lábios que confessam o seu nome encadeou agora vai pro faco sétima maior é fruto de tua graça então, ó, Fá com sétima maior, Si bemol com sétima maior, tá? Aí vai vir agora aqui um Mi meio diminuto, ou Mi menor com sétima e quinta bemol, e um Lá com sétima. Tá vendo que eu tô encadeando? Ó? Beleza? Essa parte vai ficar. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti. Beleza? Então, ó, é fruto de a graça e da paz que encontro em ti volta pro ré menor e do teu espírito ré menor com baixo em dó que habita em mim si bemol com sétima maior lá sus quatro e lá e aí volta pro ré menor que habita em mim e aí a gente vai fazer aqui um dó com baixo em ré tá, então vai fazer assim ó teu espírito que habita em mim Que habita em mim Aí, ó, aqui, ó Aí daqui você volta O meu louvor é fruto Tô cantando aqui, mas eu acho que vou levar a bomba do YouTube tá? Meu amor Por ti, Jesus De lábios que confessam O seu nome Aí de novo, né? repete igual, né? É, cadê? Fruto de tua graça tudo repete, tá? E do teu Espírito que habita em mim. Que habita em mim. Agora vai ser Ré com quarta e Ré. Tá? Então, ó. E a segunda vez. O teu Espírito que habita em mim. Que habita em mim. Ó, Ré com quarta. Beleza? E agora a gente vai para outra parte, tá? Música pequenininha, suave de tocar. Vamos lá? Ó, agora vai ser Sol menor, Dó, Fá com sétima maior, Si bemol com sétima maior, tá? Vai se repetir essa sequência duas vezes, tá? Ó. Ainda que as trevas venham me cercar, aí de novo, só menor Ainda que os montes Dó Fá com sétima maior Sabem sobre mim Si bemol com sétima maior Agora vai vir de novo aquele Mi meio diminuto, né? Mi menor com sétima e quinta bemol, né? Seus lábios Meus lábios Não Tá vendo? Meus lábios Mi menor com quinta bemol, né? Não Lá maior Se fecharão Ré menor, Ré menor com dó Si bemol com sétima maior para sempre, Ei, lá com quarta, de Ti, lá, louvar, tá? Ré menor e dó com baixo em Ré. De novo a mesma sequência de acordes só que muda um pouco a letra, né? Ainda que os que os homens, tá? Sol menor dó, é, se levantem contra mim. De novo, só menor ainda, que cadeias, Dó, venham, Fá com sétima maior, me prender, Si bemol com sétima maior. De novo, Mi menor com sétima e quinta bemol, meus lábios, tá? É, cadê? Não, Lá maior, se fecharão, Ré menor, Ré menor com Dó, para sempre, Si bemol com sétima maior, Ei, lá com quarta de ti, lá, louvar. Aí só acabar aqui, ó. Então ré menor para acabar, ré menor com dó, si bemol com sétima maior, lá e termina em ré, tá? Tá, então ó, vou dar uma cantarolada aqui para vocês pegar o final, ó. Tarará, Pra sempre ei, de te louvar. Beleza? Facinho, gente. Ok? É, gente, é uma música muito bonita, tá? Talvez muitos de vocês não conheçam, mas vale a pena o esforço aí, tá? É, pra vocês tentarem tocar ela, tá bom? Esse é, aqui eu peguei com base numa versão de voz e violão que eu achei, tá? Que é bem parecido com o original, né? Que o original é muito antigo, aí tinha uma versão um pouquinho mais nova No mesmo tom do original, então aproveitei e usei ela, tá? É, é isso aí, tá? Fico esperando vocês então lá no curso Quem for aluno aí e quiser encarar esse desafio aqui Vai gostar de tocar essa música aqui, porque apesar de ter bastante acordes Ela é bem tranquila de tocar, tá bom? Um abraço para vocês, Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo, hein? Tchau!